nos ajudar, nós vamos fazer um programa semanal e vamos mostrar, Giliad, mostrar sem fake news para toda a nossa nação brasileira, porque não para o mundo, o que é realmente que faz travar essa história do pequeno minerador no nosso Brasil. Eu agradeço. Aceita o convite? Tá, Você tá, gosta tá, do desafio? Eu, eu, tá, eu aceito o eu desafio. Eu sou louco por desafio. O eu vai. aceito o desafio do Sardinha e, e vai ser uma honra a nós